Fala meus lindinhos! Todo mundo bem? Eu também estou bem, graças a Deus. Oh meu Deus, obrigado por mais um dia de ver. Lindinhos, vamos lá para mais um vídeo, hein? Isso muita gente me pede lá no meu Instagram, no meu direct. Quando eu faço esse tipo de coisa aqui, o pessoal me pede. Então eu resolvi gravar o vídeo. O pessoal me pede, eu passo todas as dicas lá. Mas com o um videozinho é melhor, né? Então vamos lá. Pega aqui, ó. New Turbo, patrocinadora do papai <risos> Valeu New Turbo, tamo junto hein Deixa eu falar pra vocês aqui, o que, que nós vamos fazer ó. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Limpeza, decoletor MI Não é limpeza de lavar não, tá? é limpeza de suporte sabe ó eu arranco tudo isso aqui ó Ranco aqui ó Ranco esse caroço. ó arranco aqui e esse aqui eu vou deixar por causa do, do projeto que ele vai ser mas esse de baixo aqui eu arranco que aqui só vai a rosca da da como é que chama aqui esqueci o nome sensor do ar certo esse aqui também eu vou deixar que vai pro o hidrováculo vou fazer uma rosca aqui para mim colocar uma conexão tá bom esse aqui eu já falei que vou arrancar Aqui atrás eu arranco tudo, ó Arranco isso, arranco isso, arranco isso, arranco isso Arranco essa daqui, ó Aqui, essa parte aqui já tira tudo, ó Tira tudo, certo? Então é isso Como que faz isso? Vem cortando com a lixadeira Lixadeirinha Com o disquinho de corte Aí depois, vamos lá Depois, nós vamos afinando Ó, aí. Por exemplo, aqui ó Como é que eu vou cortar aqui com a, com a lixadeirinha de corte? Eu tenho esse rebolo aqui, ó Certo? É, esqueci o nome desse negócio aqui Puta vida, sumiu da minha mente agora Isso aqui é a idade, meu Não tem jeito, é Não é fresa Ah, esqueci o nome quem souber o nome aí coloca aí no comentário que eu esqueci aqui por exemplo ó aqui eu não consigo arrancar com a lixadeira aqui até dá ó aqui depois que eu cortar também ó o acabamento vem com esse com esse troço aqui ó e vem tirando tudo isso daqui ó isso aqui corta para caramba põe na furadeira corta para caramba caramba tô tentando lembrar o nome mas eu não consigo ó. bom então é basicamente isso tá bom Limpar, deixar bonitinho Eu vou mostrar pra vocês como é que fica Pera aí Vamos lá no carro da Juliana que Vocês vão ver como é que é. funciona o bicho Ó oh. Pera aí Vou mudar aqui o troço Ó Tá vendo aí como é que ele fica? Ó a diferença, ó Tá vendo o suporta-era aqui, ó Ó lá Esse aqui não tem nada, ó Tá vendo? O dela eu tapei tudo Esse aqui ainda vai ficar aqui O sensorzinho do ar, que é esse aqui, ó E o hidrovácuo O resto vai sair tudo Olha só o dela, como é que fica diferentão ó. Aquela parte ali também, ó Ó, as abinhas lá, não tem nada Essas abas aqui do lado Aqui, ó, é essa E essa não tem nada, olha lá ó. Tá vendo? Então é essa a missão Fechou? É isso, aí eu vou mostrando pra vocês passo a passo aí, o que, que eu vou fazer É, nós Olha aí, Lidia, ó. Primeira etapa aqui, finalizada, hein Corte com a Esmerilhadeira, ó Corta o tanto que der aí, ó Cuidado pra não cortar demais Tá, ó, Deixa sempre uma rebarba assim, ó Pra depois você vir no acabamento, tá? Não corta muito rente não Porque senão depois Ou fica muito fino Ou senão vai ficar é, é, Marcado, sabe? Ó, lixadeira Vou gravar um vídeo específico Sobre o que eu passo aqui na, na esmelheiradeira vocês vão saber só sabe? corta alumínio igual manteiga para quem não sabe quem nunca cortou alumínio com esmelheiradeira é muito ruim de cortar muito ruim mesmo gasta um disco lascado e tudo mais vou gravar um vídeo específico o que que eu passo aqui ó? vocês vão desacreditar e aí lindinhos mais uma etapa vencida Agora com a... Lembrei o nome, hein? Lembrei o nome da bicha aqui, ó. Lima Rotativa. Esse dia ela quebrou, ó. Cadê? Ó. mandei de uma solda. Mesmo comidinha assim, ó. Esse negócio funciona demais, hein, mano? Pra quem quiser, se eu não me engano, eu paguei 56 ou 66 reais nela, ó. Essa é a medida, ó. A marca, não sei se dá pra ver legal aí, ó. Mas essa é a medida Só colocar no Mercado Livre aí, ó É lima rotativa E aí você pega essa medida aqui, ó Mano, isso daqui É bom demais Eu uso pra fazer peça Eu uso pra, tudo, pra inox, pra alumínio Ela fica toda comida assim, ó Por causa que eu uso ela No inox, aí o inox é muito duro E rebenta tudo Mas faz uns seis meses Já que eu tenho isso aqui E eu faço muita peça pra ela Bom, enfim, vamos lá Próximo passo agora aqui, ó É No flap 60 Tá certo? Flapzinho Vamos tirar Começar a alinhar tudinho isso daqui, ó Alinhar tudinho, bonitinho Fechou? Nossa, daqui a pouco eu mostro o resultado Aí no flap aqui, ó Já vou vir tirar essa daqui também ó. Tá? Vocês vão ver Olha lá então, meus ledgers Mais uma etapa concluída, hein? Ó, desbastei tudinho Com Flap 60 Ó, tá vendo que ela fica tudo ondulada Tudo feio e tal Agora nós vamos alinhar esses ondulados Certo? Como que faz isso? Próxima etapa agora é isso aqui, ó para você que não sabe o que é isso aqui É um suporte de velcro Pra Eu uso lixa de roquete esse daqui, ele é... Ó, vou mostrar pra vocês. Ele é maior, tá vendo? Ó. Aí corta com a tesoura, você perde um pedaço dali. Enfim, vai fazer o quê? Eu consegui esse daqui, só que isso aqui é super difícil de achar. É muito difícil mesmo, tá? Então vocês vão encontrar com mais facilidade esse. Eu usava esse até pouco tempo atrás. Até eu consegui esse, tá bom? Mas aí agora, prendo aqui ó, pá, coloco na máquina, ah, um segredo, essa minha máquina, é 220, pra usar esse tipo de lixo aqui, eu ligo ela no 110, para ela girar mais devagarzinho, tá? Se a sua máquina já for 110, aí vai ficar um pouco mais difícil, porque ela girando no 220, ela gira muito rápido e estoura a lixa muito rápido, entendeu? Ou você usa uma lixadeirinha dessa Ou você pode usar uma politriz também Que daí você tem a regulagem de velocidade Tá bom? Daqui a pouco eu mostro o, re o re resortado Olha aí, Lendias A última etapa Concluída antes da pintura Isso é para quem quer pintar, tá? Se vocês for querer polir Aí tem que continuar afinando Ó, Aqui eu lixei até A 120 com a Rokit, tá? Aquela que eu, te most que eu mostrei Agora há pouquinho aí com disco de velcro, tá 120. Ó, se vocês quiserem polir, aí precisa ir afinando até uma 400 mais ou menos. Ó. 120, 220, 320, 400 tá aí. Vai estar tá pronta para o polimento. Ó, tá vendo como ele tá grosso ainda. Isso aqui é bom deixar assim para poder o fundo aderir, né? Ó. Arrancamos todos os suportes, olha que bonitinho que fica, ó. aqui para quem for pintar, passa uma massinha, tapa. Aqui também, ó, esse furo aqui é uma rosca, passa uma massinha e tampa. Esse furinho aqui eu vou deixar, porque vou colocar um, uma cataçãozinha de ar aqui para o dosador. Aqui vai ser a temperatura do ar e aqui vai ser para o hidrovácuo, tá certo? Aí, ó. eu ainda não decidi se eu vou polir ou se eu vou pintar. Então por isso eu vou deixar assim. Vou montar o carro primeiro, fazer a pressurização, tudo direitinho, tá bom? Se eu decidir polir, gravo o um vídeo para vocês dando sequência aqui desse passo que eu tô, tá? Se eu decidir pintar, também vou gravar passo a passo para vocês de como que eu vou fazer a pintura tudo direitinho. Fechou? Então é isso, meus lindinhos. Espero que tenha sido útil o vídeo para vocês. Mais um passo a passo aí de como eu faço aqui nos carros e tal. Essa é a intenção do nosso canal. Sempre poder dar direção e ajudar vocês. Um grande abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau. Até a próxima.